Oi Chico, tudo bem? É o Max, do escritório da frente. É, deixei meu carro aí no posto hoje de manhã. Tudo bem, seu Max. Eu já olhei a água, o óleo, calibrei os pneus, só falta encher o tanque. O senhor quer que eu coloque álcool ou gasolina? O seu carro é flex, não é? O carro Flex, ou bicombustível, usa motores de combustão interna que funcionam tanto com álcool quanto com gasolina, e também com uma mistura dos dois em qualquer proporção dentro do tanque. Um sensor eletrônico detecta e ajusta a injeção conforme a mistura. Disponível no mercado brasileiro desde 2003, o motor Flex faz enorme sucesso na indústria automobilística. Em 2008, já representava 74% da frota de veículos leves produzidos no Brasil. Legal. Eu confesso que eu não estava bem informado sobre esse motor flex. Bom, eu preciso do tanque cheio porque eu vou pegar a estrada daqui a pouco, hein? Ah, e o meu mecânico me disse que é sempre bom pôr o máximo de gasolina no tanque. Então tá resolvido. Eu encho o tanque de gasolina e não se fala mais nisso. Não, peraí. Foi por causa disso que eu te liguei. Eu esqueci a carteira em casa com o talão de cheques e os cartões. e eu só tenho 70 reais que, por sorte, eu deixei na minha gaveta aqui no escritório. Dá pra encher o tanque de gasolina com isso? Não dá não, seu Marcos. E sabe como é o chefe, ele me mata se eu fizer fiado. Ó, o litro da gasolina tá custando dois reais e 30 centavos. E como o seu tanque é de 50 litros e tá praticamente vazio, o tanque cheio dá cento e reais. Agora pro álcool dá e sobra. Ó, o litro do álcool tá um real e vinte centavos. Nesse caso, o tanque cheio vai custar sessenta reais. É, Chico. Mas eu queria seguir a recomendação do mecânico e colocar o máximo possível de gasolina. O problema é saber como é que a gente pode colocar o máximo de gasolina e o resto de álcool só com 70 reais. Ah, deixa comigo, seu Marcos. É só fazer uns cálculos, quer ver? Vamos lá. O custo do tanque cheio varia de acordo com a quantidade de álcool e gasolina que a gente vai pôr no tanque. Quanto mais gasolina, mais caro. E quanto mais álcool, mais barato. Mas tem um limite, que é a capacidade do tanque, que no caso do seu carro, são 50 litros. Então, isso quer dizer que eu tenho um limite máximo e um limite mínimo de custo. O máximo é R$ 115,00, no caso de um tanque cheio de gasolina. E o mínimo é R$ reais no caso de um tanque cheio só com álcool. Certo. E com base nisso, a gente pode construir uma função, onde para cada quantidade de gasolina adicionada, existe apenas um custo. Essa função pode ser representada através de um gráfico. No eixo X, representamos o domínio da função, intervalo de 0 a 50, que são as possíveis quantidades de gasolina. No eixo Y, representamos o contradomínio da função, que são os possíveis custos. E presta atenção, seu Marcos. Na função, os conceitos de domínio e contradomínio são muito importantes, porque uma relação entre dois conjuntos só pode ser considerada função se cada um dos elementos do domínio se relaciona com apenas um elemento do segundo conjunto, o contradomínio. A gente já viu que, no nosso caso, o domínio é o conjunto dos números entre 0 e 50, e o contradomínio são os possíveis custos. Mas a gente não vai usar só um tipo de combustível para encher o tanque. E você disse agora há pouco que o preço do tanque cheio vai depender da quantidade de gasolina e de algo que a gente colocar. Pelo que eu estou vendo, com a função, vai dar para saber quanto eu posso colocar de cada combustível com 70 reais que eu tenho? Isso, seu Marcos. Primeiro vamos escrever duas equações para as duas variáveis que temos. A primeira equação se refere ao custo do tanque cheio, que é igual ao preço do litro da gasolina, que é 2,30 vezes a quantidade de litros de gasolina que a gente colocar, mais o preço do litro do álcool, que é 1,20 vezes a quantidade de litros de álcool que a gente vai pôr no tanque. A gente pode escrever essa primeira equação assim: O custo do tanque C é igual a 2,3 vezes G, que é a quantidade de gasolina, mais 1,2A, que é a quantidade de álcool. A segunda equação vem da informação de que o limite do tanque é 50 litros. Ou, em outras palavras, a quantidade de um combustível no tanque sempre vai ser 50 menos a quantidade do outro combustível. É claro. A quantidade de gasolina vai ser 50 litros menos a quantidade de álcool. E a quantidade de álcool também vai ser 50 litros menos a quantidade de gasolina. Agora é só a gente substituir um desses valores de A ou de G naquela primeira equação. Como a gente quer saber a quantidade de gasolina que nós vamos colocar, vamos substituir o A por 50 menos G. A fórmula fica assim. Desenvolvendo os cálculos, a nossa função C é igual a 60 mais 1,1 vezes G. A partir dessa expressão, a gente pode calcular qual vai ser o custo total do tanque cheio para qualquer quantidade de gasolina que a gente colocar entre 0 e 50 litros. Então deixa eu experimentar essa fórmula para ver se ela dá certo mesmo. Para um tanque cheio só com álcool, ela ficaria assim. Agora, para o caso do tanque cheio só com gasolina, a expressão fica assim. Muito legal! Dá certo mesmo, hein, Chico? É claro que dá. E a gente também pode representar essa função através de um gráfico, só para ver como ela fica. O custo entre R$ 60 e 115 reais é representado no eixo Y. A quantidade de gasolina entre 0 e 50 litros é representada no eixo X. Dá para perceber que essa é uma função linear, isto é, representada por uma linha reta. E também é uma função crescente, porque quando a variável cresce, o valor da função também cresce. Aliás, a gente nem precisa ver o gráfico para saber disso. Basta olhar para o coeficiente angular da função. O nome é um pouco complicado, mas o coeficiente angular de uma função linear nada mais é do que a constante que multiplica a variável. No nosso caso, ele vale 1,1. É o coeficiente angular que define a taxa de crescimento da função. E toda vez que ele é positivo, a função é crescente. Eita, Chico, você arrasou! Mas agora me diz, qual a maior quantidade de litros de gasolina misturados com álcool que eu consigo colocar no meu tanque com R$ reais? Não esquece que eu preciso do tanque cheio. É isso que a gente está querendo saber, né? Bom, para chegar nesse resultado, a gente precisa calcular a função inversa dessa que nós estamos usando. Com essa, a gente descobre o custo do tanque cheio em função da quantidade de gasolina. Se a função original é C é igual a 60 mais 1,1 vezes G, como é que fica a função inversa, hein, seu Marcos? Deixa eu ver. Acho que eu sei. O que a gente precisa fazer é escrever G em função do custo C. Isso mesmo. E fica assim. Pronto. Essa é a função inversa. A gente já sabe que o custo C tem de ser R$ 70,00, que é o dinheiro que o senhor tem aí. Então agora é só substituir esse valor na função e fazer as contas. Então vamos lá. Se o C vale 70, então o G vai ser igual a 9,09. Acho que a gente pode arredondar isso para 9,1. Sem problemas, né? Tudo bem, seu Marcos. E tá aí, essa é a resposta para o problema. Eu coloco 9,1 litros de gasolina e completo o resto do tanque com álcool. O senhor vai viajar com o tanque cheio e o preço total da gasolina mais o álcool vai ser os R$ 70 reais que o senhor tem aí. E eu vou fazer o meu serviço logo, porque senão eu me atraso para a primeira aula. <risos> Muito obrigado, Chico. Ah, se você puder esperar 10 minutos, eu te dou uma carona. Eu passo do lado da faculdade de física. Que ótimo. Eu vou aceitar sim. Eu fico esperando. Então até daqui a pouco.